Oi, gente, então, chegou mais uma compra da Shoppy. Aqui. Olha o cotão. Nossa, ele é vem bem dobradinho. É, eu não tenho paciência, ficou um Olha é bonitinho. Coitadinho, ele veio todo esmagado. Ai, seu não é Veio uma coisa aqui no olho dele, ó. Deixa tira tirar Ó. Coloca a câmera. Ah, eu achei bonitinho. Comparado com outro gato. Coitado, ele veio todo esmagadinho. Você também é com a minhoca. Não é minhoca, amor. E que, que eu <risos> É bonitinho, sim. Esse aqui veio todo gata, ó. E esse aqui é o gatinho, ó. Muito fofo, né? Eu adorei. Minha mãe disse que parece um hamster. Esse um pouquinho. Então, gente, outra compra da Shop. Eu tava bem ansiosa pra esse produto chegar. Vamos ver se tá tudo certo. Tá vendo? Com cuidado, porque eu tô com medo de cortar, né? Não quero. É pra... Ó. É o cosplay da Lita. Eu peguei o tamanho S. Porque talvez o. Era, deixa eu ver. O S equivale ao P, né? Aí eu fiquei em dúvida se o M ia servir em mim. Então eu peguei o S. Ó, o tecido é bem fininho, ó. E acho... é, é transparente, pelo que parece. Então, se eu for usar, eu vou ter que usar alguma roupa por baixo. Não. Ainda bem que eu peguei o S, porque eu acho que o M ia ficar largo em mim. Com certeza ia ficar largo em mim. Mas aqui tem a marca, ó. Oh, Ô, não O Olha, veio bem embalagem. Nunca tive sorte, nunca veio nenhum brinde pra mim. Já zará com um brinde experimentar. E aí depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar no meu corpo. Então, gente, esse aqui é o cosplay. Eu uhum. gostei. É, uhum. é tamanho P. Esse é o meu cosplay. Ainda não tá pronto. Tô comprar algumas coisas ainda, mas, ó, agora já tá de parabéns, hein? Essa roupa é bem bonita Eu gostei. falta fazer a arma e a peruca, que acho que não é a minha, a minha é da minha roupa é emprestado mas eu vou usar a minha. Ele é um pouco transparente aqui embaixo, então eu vou usar uma calça por baixo. Se eu ir para evento, eu uso uma calça por baixo. Mas para foto foto, tranquilo, não aparece. Então, gente, mais uma compra da Shopee. É para ter dois pacotes aqui de vendedor diferente que a Shopee juntou. Então vamos ver aqui. Era para vir duas lentes de contato. Vamos ver. Tá fazendo barulho. Hum, fez certinho as duas. Essa lente aqui eu paguei super barato. Com cupom de desconto eu paguei ó, a marca dela e a lente. Eu paguei R$6,90 com cupom de desconto. Hoje em dia ela tá esgotada no site. Esse aqui, que é o meu, que é de vendedor diferente. É pra um ser um batom e um grosso. é isso é que então gente eu abri um pacote e não tinha botado pra gravar pelo porque... mim ó mas ela tá no pacote vou mostrar as coisas dela parada que era uma peruca aqui tá ela eu tinha dito que ela tava largando um pouco de cabelo e de fato estava que sujeira aqui mas assim eu acho que ela não é ruim Ela veio falada nisso. Isso aqui tava dentro dela. Mais isso aqui. E tava dentro desse plástico. Assim eu vou botar na cabeça, eu vou testar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, aqui tá a peruca. Não. Ela veio nesse plástico. Eu vou experimentar ela pra ver como é que vai ficar e eu vou mostrar pra vocês, tá? E esse aqui é o resultado da peruca. Só que ela tá caindo muito cabelo. Até o evento, eu acho que ela vai estar tá careca. Tem um tufo dela? Tufo. Ó, aqui. A gente vai passando a mão e vai caindo. Para de puxar, então. Para de passar a mão. Eu vou arrumar ela e vou deixar ela guardado Pra não mexer mais, o senão... Não, até o evento ela vai cair. E vai quebrar. Vai quebrar, não. Vai... Vai estar tá só o seapinho dela. No dia de evento não vai ter mais nada já. Mas ela é bem bonita, ela não tem brilho. Só que ela tá querendo muito Você cabelo. Dá pra costurar? Dá pra costurar esse novo, Sabrina? Dá? Tá então é isso, ó.